E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exercício de subtração e vamos utilizar algumas etapas para resolvê-lo. E Nós temos o seguinte aqui. Um trem viajando pelo Japão tem 90 passageiros. 52 passageiros descem em Tóquio. Em Kobe, outros 29 passageiros descem do trem. Nenhum novo passageiro entra no trem. Quantos passageiros restam no trem? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Para resolver esse exercício, você tem que começar olhando para o total que estava inicialmente no trem, no caso, os 90 passageiros. Depois, você tem que tirar 52 passageiros que desceram em Tóquio. Depois, 29 passageiros que desceram em Kobe e os passageiros que restarem são os que ainda estão no trem. Nós podemos fazer isso com um diagrama aqui. E essa barra representa os 90 passageiros iniciais e essa barra representa os 52 passageiros que descem em Tóquio. E nós também temos que 29 passageiros desceram em Kobe então, eu posso colocar essa barra aqui, esse pedaço, que representa os 29 passageiros que desceram em Kobe. E quantos restaram? Bem, nós temos que, dos 90 passageiros, 52 desceram em Tóquio, 29 em Kobe, e essa parte aqui da barra são os que restaram. E, claro, para descobrir quantos passageiros restaram, nós temos que pegar o 90, subtrair do 52 e depois do 29. Mas nós podemos fazer isso por etapas. Podemos começar pegando o 90 e subtrair por 52. Uma maneira de calcular essa subtração mais rápido é fazer 90 menos 52, que eu posso escrever como menos 50, menos 2. Isso porque menos 50 menos 2 dá menos 52. Isso facilita demais o nosso cálculo, porque é muito mais fácil nós subtrairmos dezenas. Então, eu posso subtrair essa parte aqui primeiro, 90 menos 50, e isso vai ser igual a 40 menos 2, e 40 menos 2 é igual a 38. Ou seja, após a primeira parada em Tóquio, restaram 38 passageiros. Ou seja, essa parte aqui são 38 passageiros. Mas ainda falta nós subtrairmos os 29 passageiros que desceram em Kobe. Ou seja, 38 passageiros que restaram menos 29 que desceram em Kobe. E, claro, esse 38 aqui, você pode escrever como 30 mais 8, e você tem que subtrair o 29, que é a mesma coisa que subtrair 20 e depois subtrair 9. E fica mais fácil de resolver assim, porque você pode resolver primeiro as dezenas. Então, 3 dezenas menos 2 dezenas é igual a 10. E você pode somar com esse 8 e subtrair esse 9 aqui. E 10 mais 8 é igual a 18, então, aqui 18, e subtraímos o 9, e 18 menos 9 é igual a 9. Uma forma de pensar rapidamente nessa subtração é que desse 18, você pode tirar 8 ficando com 10, e depois tirar mais 1, que vai ficar com 9, ou seja, restaram 9 passageiros no trem. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!